Eita! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Cê tá ligado que agora fruta, eu vou te explicar. Cê colocou a Juliette pra você rimar. Se liga, então agora que você vai sofrimento. O seu olho, o roxo lá do botri tá escondido. Só que eu não falar, você tá ligado? Você caiu? E agora eu tô vendo que já não saiu pode para pra mulher que nós compara Olha, não é querendo jogar, mano Mas é pra me batalhar com o cara Mas eu vou falar, não dá nada, que ele já arribou Só que agora, mano, eu vou mostrando sem caô Cê tá ligado, mano? Entenda que eu venho do gueto Cê molha a boca, pena que só sono de rima só tá seco oh, oh. Uh, uh, uh. Direito de resposta do Ei. outro lado Gu, violentamente, vamos que vamos, família E aí? E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mas tipo Dom L. chap eu vim do Nordeste Já faz dois anos com o sede de ser e tô fica na sua, aliado Se esse é referência, cê fala que aqui eu não tô preparado que você é um vacilão Meu olho tá roxo escondido Pena que a sua vergonha não Se você não entendeu A rima que dispara Cê fala do jogo, Não pegue e desafia o cara Não fala aqui na fita Meu chegado Cê sabe mano Que nessa vida Aqui fica complicado Cê fala do óculos a ideia verdadeira. Cê é des A outra lente devia ser na orelha. Se não via isso, pode pá. Mas o massacre vai começar. Cê sabe que não tem estética. Porque é a dor, falando de métrica, chame de leatherface. Porque meu microfone é uma serra elétrica. Eu retiro meu desafio. Vamos lá. vocês ouviram? Barulho pro cacique. Barulho para o gu. 1x0, o Guto terminou, começa direito de resposta, não. É o segundo round. Rol, rou, rou, rou. O cruz do Cisco vai lá cantar seu tongue song. Não sei o que se você entende, referência antiga. Gustavo, você que essa fita a cantiga, porque você não entende aliado. Rima tão avançada é que o Alexia devia ser jurado. Se você não entende, esse aqui é o componente. Cê sabe nessa fita é que eu tô permanente. Porque cê sabe que eu tô calculando aqui seus passos. Antes mesmo de você pensar que eu pensaria em calcular seus passos. Cê sabe você é um cabaço. Você vai feito mesmo quando abaixo é para amarrar os veja Vejo que é métrica. Sinistra. Com certeza hoje, parça, você é a que tá na minha lista Por que quer ganhar de mim? Então persista Porque Gustavo, quando tá com o Mark, é bazuca, é terrorista oh. E aí, Sim, já mano. acabou quebrada, cala a boca E agora que é minha vez, mata pai oh. mata. Mata. Vai. Vai. E mata ele, e mata ele E mata ele, e mata ele E mata ele E mata ele, e mata ele na sua rima, faltou uma métrica, porque aí meu truta seja consciente, cê fala que sua rima é serra elétrica, então sua vida vai passar por um fio novamente, só que eu vou falar, cê fala até de antigamente, só que agora meu truta seja mais competente, porque cê tá ligado sem sequela antigamente, quando cê ganhava porque era bom e não por panela, só que eu vou falar... Não adianta fazer essa cara Porque você tá ligado, nós compara Mas faz a cara que você quiser Seu sequela, porque no fim da batalha É qualquer jeito, é buela oh! que isso Vamos lá, vocês ouviram Vocês decidem, certo? Barulho para o Gu oh! Barulho para o Cacique oh! Terceiro round Parou o ímpar pra ver quem começa, Jeremias. Agora um circo pega fogo. Ai ai ai. Quem quer que a batalha seja violenta, sangrenta, a mão pro alto, grita. O seu crânio! Vida! Meu parceiro, eu vou fritar o seu corpo num caldeirão Então você entendeu, aqui a alquimia E com certeza mais um é papo de bruxaria Se você não entendeu, a rima verdadeira Eu trago o flow então, o ventiço das feiticeiras Bagulho é muito louco, mas pesado Martelo das feiticeiras, onde você é disfarçado não é disfarçado, você acha que você vai me ganhar tuta, você tá? É disfarçado, só que eu vou explicar Então se liga que agora nós chegou na sessão pra somar Cê fala de caldeirão, não tá para nossa nuca Porque agora eu vou ter que matar na ponte aqui a cuca O mandio é louco, desde cê se afunda, não é caldeirão Cê que me ganhar, tenta com cumba, Tenta com uma cumba, aqui tá pior Só que você tá fedorido cê tá tipo rabicó Se você não entendeu, para a rima orgulhosa hora o um bigodinho do visconde de sabugosa não, não. Ai meu tu, nunca venha querer junto a minha história. Eu não sou rabiba porque por defesa, tô com fome de vitória. O mangue é louco. Veja nem né nem pistode, só porque eu sou mais inteligente que você E você, nessa fita, se acostuma Manchar sua história, nem sabia que você tinha uma E tem de força, aqui eu avisei Que história que você tem, o um máximo que eu te espanquei Tudo que eu conquistei, nada foi gravado, tudo foi lembrado. Porque eu não posso por fama e nem por hype E se você quer vir com esses papinhos Sai fora, meu truta, seu último pilo do meu strike oh! Ó, oh, vocês ouviram o terceiro Pela ordem Barulho para o Gu Barulho para o Cacique